Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje eu venho trazer o tutorial da música Maior o que está em nós Do que o que está no mundo né? Do... Na versão do cantor Marcos Góes né? Essa música que eu tocava Lá na... na década de 90 Quando eu me converti <risos> Eu tô rindo porque eu nem lembrava mais Como é que tocava a música Mas beleza É... É uma música razoavelmente fácil de tocar, tá? Só que eu vou seguir o arranjo que está na música, então vai entrar uma coisinha boba a mais aí só e uma introdução, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like. E também, gente, quem quiser a apostila de cifras, tá? Me chama no WhatsApp nesse número que está aparecendo, ok? Ó, tá aí o número na tela, tá? Então você me chama nesse número. Quando você me chamar, automaticamente você vai receber uma mensagem, tá? É, para estar baixando aí a sua apostila num link, tá bom? É, vamos para o tutorial então. É, introdução da música, tá? Ela tem aqui alguns acordes que eu vou passar para vocês, que é o Ré maior, Fá sustenido menor, Sol maior e Lá maior. Tá, de novo, Ré maior, Fá sustenido menor, Sol maior e Lá maior. Tá? E aí vai ter aqui uma melodia aqui em cima dessa introdução, né vai dar mais ou menos aqui, vamos ver se eu vou acertar. né tentar facilitar né Vou fazer só o baixo oitavado aqui por enquanto ó. beleza aí o sol maior vamos pegar essa parte aqui depois eu tento dar uma facilitada nela tá bom vamos lá então sobre o ré maior tá é, você vai fazer aqui, ó, tá? De novo, ó, bem devagar, ó. Ok? Aí você vai fazer. Vai cair no Fá sustenido aqui, ó. Tá? Continuando. Sol maior, você vai fazer aqui, tá? Aí você vai fazer aqui, ó. Aí vai cair no lá com quarta e lá, tá? É, eu vou fazer bem devagarzinho, depois vou dar uma facilitada. Vamos lá. Devagar. acho que ficou bem devagar, né? e agora eu vou tentar dar uma facilitada maior aqui, tá? É, usando um dedo, né? deixa eu ver como é que vai ficar é, dá pra fazer, tá? então só fazer aqui, ó, bem devagarzinho, ó tá? você pode fazer aqui ou aqui, tá? Fazer mais devagar agora, ok. Aqui eu fiz aberto, mas pode ser fechado, tá? Gente, que eu tô. Vou até fazer de novo aqui. Vamos lá, para facilitar. O sol, ok. Bom, a introdução é isso, tá? É, e aí vai vir agora a parte cantada, né? Que vai ser Ré maior, tá? Lá maior. Maior na versão do Marcos Góes entra em Sol com Si e Lá com Dó sustenido, tá? A segunda parte é igual, Ré maior Lá maior Sol maior, Sol com Si, Lá com Dó sustenido, tá bom? Eu vou arriscar. Tentar cantar um trecho da música, tá? É, correndo risco aí de eu né, ser notificado aí por violações de direitos autorais. Não vejo que muitos de vocês não estão ligando muito se eu vou ser notificado, né? <risos> Apesar de eu já explicar 100 vezes, né? Há 3, 4 anos eu explico que eu não posso cantar no vídeo, senão eu levo umas notificações, mas sempre leio comentários insistindo pra isso. Vamos ver se dá pra cantar? Vou tocar. Compulsação, tal tá Do jeito mais fácil do mundo. Vamos lá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Viu? Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Beleza? É lógico que dá para tocar, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse, é nossa herança, OK? Mas eu passei bem simples para vocês verem que dá para tocar só a pulsação, ó. Um, Vendo? Bom, vamos para a segunda parte, né? Toda a vida, todo poder. Então, a gente chegou aqui. É direito nosso, é nossa herança. Aí agora vai vir em si menor. Toda a vida, todo poder. Fá sustenido menor. Tá? Sol maior. Vai vir aqui, lá. E depois, um lá sustenido diminuto. Tá? Aí vem Si menor, Fá sustenido menor, Sol e Lá. Tá? Então, eu vou repetir, tá? É... Deixa eu lembrar a parte que é direito. Nosso é nossa herança. Aí vem toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar ok tá aparecendo os acordes aí em cima né vamos seguir abrimos nossas vidas para receber nada mais nos resistirá até aqui vou tentar cantar até aqui vamos lá tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo poder. Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais. Resistirá. Beleza? Até aqui Aí vai vir aqui, ó Maior é o que está em nós, ré Fá sustenido menor Do que o que está no mundo, sol Lá É a primeira vez, é assim Na segunda vai mudar, vai ser Maior é o que está em nós, o ré Fá sustenido menor do que o que está no mundo Sol Aí agora vai vir Sol com Si Lá com Dó sustenido entendeu? Vai ficar Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo para voltar e repetir mais duas vezes, tá? Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Tá? A primeira acaba em Lá, a segunda Sol o Si, Lá com Dó sustenido Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Aí chegou aqui, volto a introdução, né? Aí daqui você volta para o começo da música ou termina a música, tá? Ok? As técnicas usadas aqui tá, são material de estudo lá do curso de teclado online, né, que são encadeamentos, né? Entendeu? E alguns fraseados. Se você quiser conhecer mais, acesse o meu site aí na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, tá? Ah, lembrando, a cifra dessa música vai estar na descrição também aí, tá? É, e a apostila de cifras me chama no WhatsApp, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.